E aí jovens Tudo certo? sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Na correria, cara Na correria mesmo Agora Eu não tô postando vídeo quase que eu tô na última semana de entregar uma TCC E aí eu tô escrevendo o dia todo sim TCC pra... Não perdeu o prazo, meu pai filho é do Espírito Santo também. Hoje é sábado, véspera é o dia dos pais. O blog Belém vai viajar amanhã com os pais para Mosqueiro. Eu não vou poder ir também, porque eu vou ter que ficar em casa trabalhando né, no TCC, escrevendo. e mas Daqui a pouco a gente vai buscar um carro ali no aeroporto. E como ela não tem carteira definitiva ainda, eu que tenho que cadastrar tem que ter pelo menos um condutor com cadeira definitiva e o segundo com carteira provisória né? condutor adicional e aí estou indo lá com ela agora e estou dando só um balãozinho a mais que é para render mais o um vídeo para vocês que a gente mora muito perto então vai dar uns dois minutos de vídeo então vamos fazer esse vídeo eu não vou nem editar vai ser diretão sem a melhoria de áudio nem nada é, sem corte, vai ser direto Pra poder eu conseguir postar, senão eu não vou conseguir postar não tô com tempo de editar, tô com prazo muito em cima mesmo, galera E aí o jeito vai ser, eu tenho só esse tempo hoje, né Esse final de semana eu tenho só esse tempo de de gravar e postar, assim Botar o vídeo direto, diretão Então tá aqui, hoje é a primeira vez que eu tô botando a cara pra fora do quarto agora Passa o dia todo no quarto com o computador escrevendo. E desculpem esse áudio vai ser ruim, porque realmente não vai ter como dar nenhum ajuste de áudio. Então, só pra dar mais satisfação pra vocês, né? Mas aí na semana que vem eu acho que já depois que eu entregar isso, eu vou ter um pouquinho mais de, de folga até o dia da defesa né? do TCC E aí eu vou conseguir, nesse meio tempo aí, quem sabe, gravar um vídeo melhorzinho. Tá bom? E agora vou pegar aqui a. Vou quitar acesso praça do Brasil. Tá um frio muito bom, cara. Tá uma noite bem bonita em Belém, mas eu não quero elogiar pra não correr o risco de mudar e pegar a chuva. Mas tá, tá bacana. Então é isso, eu não sumi do canal, quer dizer, eu sumi do canal, mas por um motivo maior <risos> Que realmente não teve como adiar agora essa entrega do TCC E não desanimei com o canal nem nada e, e continuo firme e forte, tá? Só realmente a vida tá um pouco corrida nesse mês de agosto Ainda bem que mês de agosto dizem que é um dos meses mais demorados para se passar, dizem que tem quase 300 dias o mês de agosto. Né? Bom que tem essa sensação de tempo demorar a passar, está sendo a meu favor. Hoje sábado eu consegui produzir bastante coisa, desde, pegando desde manhã direto até agora, 8 horas da noite. Já são 8h25, mas eu parei ano 8 horas, então... Ficou bem bom. Deu pra produzir bastante. Ainda vou virar a noite a madrugada aí. Vou pegar aquela minha marmitinha de café e. E vamos que vamos que vai dar tempo, né? E amanhã é domingo, dia dos pais, não vou conseguir aproveitar. Vou estar lá em casa no computador. Um olho no computador ou o outro olhando no, no prato de frango. Vai ser o jeito. Porque.. não não vai dar certo Ó, aqui é a praça brasil Brasil Brasil agora estou tá indo em direção à pedreira já já estou indo para o rumo certo né encurtando mais o balão aí botei a jaqueta porque senão ia passar mal de frio na rua eu sou magrinho friento que dói Qualquer frio que dá já bate na espinha, que não tem gordura pra, pra proteger. E aí nem dá para acelerar muito, senão dá, dá freio demais. Vou pegar aqui a, pasta, a pista do meio. E é isso. Graças a Deus, tudo bem comigo, minha a moto tá excelente excelente né ainda vou fazer um vídeo do no review dela das impressões que, que eu tô achando da moto essas coisas todas é, já posso adiantar para vocês que a moto tá 100% resolvi o resolveu que problema no painel e agora só alegria mas eu vou detalhar isso melhor no nos próximos vídeos né no, no vídeo que que for para falar só disso impressões da moto já tá aí com quase 7 mil km a moto. Opa, desculpa. 7.200 km a moto. A moto tá show de bola. Já vai abrir o sinal. Então é isso, vídeo hoje diretão, sem edição, vídeo cru, nu e cru. Vai no formato da câmera sem ser renderizado no Sony Vegas nem nada. Acho que teve um acidente aqui no canto que está parada a mototaxi e o carro ali. Mas eu acho que nada grave. O pessoal tá só sentado se recuperando ali no no muro do susto. Eu acho, né? Eu acho e espero. Bom, vamos lá. Tem que pegar a faixa do meio o René disse que na pedreira é por exemplo funciona assim tem essa faixa do meio aquela meio que atrapalha a logística da, da cidade sabe né? nesse bairro aqui porque, por exemplo estou aqui na, nessa faixa eu quero pra usar uma rua paralela e não posso não posso, tem que ir até o final e de lá voltar se eu quiser né? porque nenhuma dessas que cruzam é permitido né? Conta a lei não tem nem retorno de saída então se o cara pegou ah, ah, ah, essa entrada aqui errada é, vai, vai doer um, bater um arrependimento que ele vai ter que ir lá embaixo pra voltar né? e a mesma coisa do lado de fora também né? se o cara tiver lado de lá e quiser vir pro lado de cá, pra esquerda não consegue também porque tem essa pista aqui do meio que atrapalha e aí o cara tem que fazer meio que um, um balão no quarteirão pra poder pegar a rua por exemplo, subir nessa, dobrar no quarteirão de trás e descer na próxima aqui que der pra descer. Ou então fazer igual esse cara aqui, um gatinho, pra poder dar certo, né? Mas é isso, fazer coisas de Belém, assim, né? De tráfico, de tráfico aqui é um pouco decadente. É bom pra quem quer ir direto, né? E, e não tem nada que atrapalhe, mas pra quem quer, de repente quiser ir cruzar aqui o quarteirão, é um pouco... É, como poderia dizer contra mão, né? Queria passar esse cara mas são duas mãos aqui, né? Então não dá. Tá vendo, gente agora vai dar. Agora Agora sim. Mas aí já chegou no outro Não né, aguentou muita coisa O Belém não está aí Oh, esse que eu falo, eu quero dobrar nessa rua aqui, na angostura. E aí eu tenho que ir lá embaixo e voltar. Porque não dá pra fazer o retorno. Não tem. Né? Mas fazer o quê? Tá gravando ainda? Tá gravando. E essa é uma noite bonita em Belém do Pará Acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos, aí já são quase 1900 inscritos Logo logo a gente chega nos dois Que a gente não vai nem ver, mas O número de inscritos pra mim não, nem, foi, nem é tanto O meu objetivo assim é, O meu objetivo maior é, é sempre ter prazer no que postando vídeo no youtube né, sendo um hobby e tal, fazer amigos, essas coisas lógico que quanto mais inscritos, mais amigos, então pra mim vai ser sempre bom ter mais inscritos né mas não necessariamente eu viso assim, milhares de inscritos eu vou seguir na medida, crescendo na medida do possível né vamos meu povo Lama. E aí, encerrando o vídeo por aqui Até o próximo, valeu, fui!